Hoje então meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje nós vamos aqui refazer esse fogão a lenha, ou seja, vamos demolir todo ele, vamos aproveitar aqui o forno, a chapa, o restante vai ser tudo novo e vamos lá para o vídeo. O tijolo aqui se fazia nas décadas de 70 para fazer casa só com tijolo e a massa era feita com barro, não, não se usava cimento, não. A massa era assim, o barro e fazia tanto tijolo como a massa. Aí, ó. Hoje, então, vamos aqui fazer a paginação do forno e da chapa. Viemos aqui, ó, medimos aqui 71 da parede. para fora aqui do tijolo isso aí pode sofrer alteração aí depende do seu padrão porque coloquei 71 porque eu preciso que finalize com dois tijolos de um lado e dois de outro porque quando se põe uma panela muito grande aqui se você por só um tijolo ou menos aí vai ficar muito apertado aqui na parede por isso que eu deixei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 Eu, eu, eu vou fazer com essa madeirinha, viu? Uhum, tá certo. Aí eu meço 71 pra parede aqui. Certinho aqui, 771. liguei lá. E aqui, agora é só vir aqui e colocar aqui a régua aí, ó. Colocar a aqui, ó. Ah, aí você sabe, ainda fez pra Tá filmando? <risos> aí eu coloquei cara, a régua aqui, ó. Agora eu vou aqui, ó. Eu vou pôr o nível aqui e eu vou nivelar,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 Essa massa aqui eu comecei com a massa Duas partes de areia e uma parte de cimento Com um aditivo As próximas eu vou pôr açúcar Quando tiver mais próximo do fogo a massa boa, hein, ó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 Thank <laughs> you. aqui quando você resseca você passa aqui ó escova aí só é alegria né passa a escovinha aqui para tirar a sujeirinha daqui ó uhum. essa escovinha aqui é para tirar a sujeirinha daqui para o não, teor não, não ficar sujo esse aqui é o freezer, eu cortei aqui de, de revestimento deixei meio centímetro para dentro aqui ó eu vou vir aqui ó. Fizemos aqui, ó, usamos desde o começo alinhadinho, usamos aqui a régua, o cameraman vai mostrar aqui certinho, ó. Como eu, aqui ó, aqui nós não batemos com o Primeiramente eu fiz esse trabalho aqui, ó, preguei aqui fora, medi certinho aqui, deixei meio centímetro a menos, quase coladinho, para não forçar. Se a gente vir aqui, ó, começamos aqui a primeira fileira, todinha no nível aqui, ó, todinha. Então ficou fácil, eu, eu medi aqui certinho. Como eu falei, deixei aqui esse pouquinho aqui. Não bati. Isso aqui eu, eu fiz hoje ainda. O bom é deixar para outro dia, para não deslocar. Se você ver a massa aqui, ó. tá ainda fresquinha ainda. Só enxugou um pouco. Eu só coloquei aqui e ó. Vocês vão ver aqui, ó. O rapaz, rapaz chega bem pertinho aqui. Pode jogar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui eu não bati, ó. Coloquei umas madeirinhas só para fixar. Para não cair, ó. Deixei retinho aqui, ó. Isso aqui tá no nível, tudo bonitinho. Aqui, ó. Nós enchemos de cascalho que nós quebramos aqui. Enchemos e fizemos como fosse uma lajinha. Tinha uma argamassa vencida aí. vencendo um pouco de cimento. Nós colocamos aqui. Aí aqui ainda vai a laje ainda. Nós vamos pôr ferragem aqui. Vai a laje. Vamos furar aqui para embutir na parede. Vai ficar legal. Essa aqui também nós fizemos hoje ainda. Ó. Uma parte dela. Está fresquinha a massa ainda. Colocamos com cuidado. Frisamos bonitinho. Isso aqui, gente. Tem uns vídeos bacanas para vocês. Agora nós vamos colocar essas, esses tijolinhos tudinho aqui, ó. Eu vou pôr tudo de fora a fora, ficar, em outra que eu fiz, eu coloquei só aqui nos lugares onde vai além, e o carvão. Porém, aqui eu vou pôr de fora a fora. Aí, nós vamos pôr a laje. A lajinha, nós vamos pôr aqui essa peça aqui de porcelanato aqui, ó. Nós vamos pôr aqui em cima certinho. Já cortei no um tamanho aqui bonitinho. No caso, eu vou pôr virada. Vou pôr ao contrário para não ser preciso nem rebocar. Vou pôr assim, ó. Então, vocês que não assistiram todos os vídeos, corre lá nos outros vídeos que tem o um passo a passo do começo até o final, ó. Deixei aqui, ó. Ó só, deixei só um espacinho aqui. Deixei 2 centímetros para cá. Tinha uma peça ali sobrando ali, uma peça grande. E aqui nós vamos pôr esses tijolinhos aqui, ó. O tijolo vai ficar aqui, Aqui eu pôr uma, uma massinha. A laje vai aqui, uma laje aqui de 9 centímetros para dar... 9 ou 8 para ficar rentinha com esse tijolinho. Aí depois vamos prosseguir aqui. Aqui vai a lajinha e aqui eu vou pôr ferragem e esse concreto ele vai segurar esse tijolinho. Como assim? Eu tô pondo esse tijolinho assim, ó, porque vou pôr ferro dentro aqui, ó, para encher de concreto, viu? Veja é bem, esse espacinho aqui, ó. É onde o ferro vai entrar aqui dentro, ó. tô pondo virado pra ficar o espaço aí, todos aí ó. Aqui a gente já preparou bonitinho aqui, aqui é numa fazenda, num sítio, ó. Vamos fazer esse trabalho. E aqui nós colocamos aqui os tijolos, e esperamos secar. Colocamos aqui duas peças de porcelanato. Agora vamos fazer a lajinha, vamos travar na parede. Aqui nós temos uma paredinha onde vai calçada em cima. Aqui também ela vai calçada aqui em cima também. E para e cá, gente, aqui vai ser o fogão mais ou menos nessa parte aqui. E ali vai ser o forno. Aqui nós calçamos aqui. Isso aqui tá sem massa aqui embaixo. Porque o que vai segurar esse tijolinho aqui é o concreto aqui da laje. Deixamos aqui, ó. Um, umas perfuração aqui certinho aqui nos tijolos. Aqui, ó. para poder o concreto vir. Ele vai fixar esse tijolinho tudinho aqui, ó. Pois então, colocamos uns ferro, três ferros, inteiço, ó. De fora a fora. E colocamos uma atravessado aqui. Só para dar estabilidade aqui no meio. E três aqui, ó. Bacana. Então aqui já é ferro suficiente. Prontinho. Aqui nós levantamos. Ficou 4 centímetros de concreto por baixo, ó. Todinho. Aqui vai ser um concreto aqui de 9 centímetros. Aqui o poço lanado que a gente colocou já vai suportar todo o peso. E isso aqui, esses ferros que eu coloquei, entortei as pontas, que é para dar uma travada, legal. Ó. Aqui a gente está tá fazendo a noite. Estamos aí com refletores aí, ó, pra não perder o vídeo aí, pra fazer vídeo pra vocês, então já vai, já vai deixando o like aí, ó, olha, aqui, ó. Então eu vou fazer assim, ó, com o molinho, ó, ele tem que vir aqui, ó. Vai entrar. Agora, gente, daqui para cima da lajinha, nós vamos trabalhar com areia, cimento e açúcar. Aqui, para essa massa aqui, eu vou usar três latas de areia, uma lata de cimento e vou usar uma xícara de açúcar. Aqui nessa cidade, nós não encontramos aqui, aqui é uma vila, não encontramos açúcar refinado. Estamos usando aqui o açúcar cristal, né? Um açúcar fininha, mas é cristal. Aqui é uma areia de média para fina, areia lavada. Se você tiver condições, use a terra refratária. É o mais recomendado. Vou pôr certinho aqui, ó. desde baixo vem na juntinha certinho. Aí eu vou pegar esse tijolo aqui e vou pôr certinho aqui também. Ó. Pronto, peguei o alinhamento. Agora eu vou jogar, vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar esse pouquinho de massa aqui para não, não escorrer. E agora aqui eu vou vir com a gágua, ó. Aqui já está legal. E aqui também, só um toquezinho de lado aqui, ó. Pronto. E aqui também. Agora eu vou pôr na outra ponta, aonde a régua alcançar. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos procurar aqui os tijolos tudinho aqui, melhorzinho. Nós vamos pôr aqui, certo aqui, ó. Aqui, ó, certinho e eu falei muito cuidado com essa massa aqui ó senão ela vai sujar os tijolos Prontinho, aqui ó, coloquei a gágua aí, ó. Para vocês que viram o começo de tudo, eu vim aqui e marquei, no, coloquei o forno no chão, e já fiz a medida para dar certo, em aqui esse tijolo, então é, é, é, essa, essa aqui é a medida. Então agora eu vou fazer aqui é, esse lastro aqui, que é aquele que eu falei para suportar a caloria. Então, meus amigos, fizemos aqui novamente a paginação. Bonitinho, ó. Agora, aqui, ó. Vamos levantar aqui as fileiras. E quando eu fizer aqui o forno, o fogão, que ele vai passar esse vão todinho que tem tá embaixo do forno, aí nós vamos. Já deixei que esse tijolinho aqui, ó, tá aqui a juntinha certinho com aquele lá, para ficar bonitinho. Ó. E vai dar certinho aqui, ó. É um fogão bem rústico, mas isso aqui vai ficar show de bola. Então, vamos lá. Olha, ó. Deixei sete um tijolinho aqui. O vão... O, vai ficar aqui um vão para passar o ar por trás. E aqui também, ó. Um vãozinho aqui, ó. Veja bem, aqui eu coloquei quatro tijolos. Nenhuma churrasqueira, o tijolo é mais alto, eu coloquei só três. Aqui, quatro tijolos, está dando aqui exatamente, olha, 24 e centímetros. Aí eu vou descer um centímetro para a chapa, vai ficar 23 Aí vai dar certo em alajotinha. Aí 23 e menos dois vai ficar com 21 de altura aqui do fogo. Se você quiser um pouco mais baixo, você põe só três. Só que aí não cabe quase lenha, né? Thank you.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 para ter uma, uma colagem maior, isso aqui nós vamos trabalhar com argamassa refratária. Aqui ó, nós temos aqui uma argamassa aqui ó, argamassa refratária. Isso aqui é de 10 kg. Essa parte aqui ó é para deixar bem retinho aqui ó. Não é necessário usar muita argamassa, não, só para pegar legal. Agora aqui eu venho aqui, ó. Vou mostrar pra, pra vocês. Passa aqui, ó. Só um pouco, pouquinho. Ó. Precisa ser muito, Ana. Eu faço aqui, ó. Em toda ela, Aí no que eu vou fazer assim, ó. Quando eu vim aqui colar aqui, aí eu vou. O que tá? Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Ó, vou colar aqui, ó. Vai transbordar, viu? ver aqui e colou, ó Certinho, ó Aí sobe um pouquinho e desce aí, fica bem legal ó. Aí quando ficar rente com esse aqui, ó Você faz assim, ó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 O ferrinho aqui tem que estar retinho, ó. Então vamos pôr aqui com o para pra cima. Vamos pôr aqui a régua, ó. Vamos pôr aqui o nível certinho, ó. Opa! Prontinho, ó. É aqui, ó. Agora esse outro, nós vamos fazer diferente, ó. Esse outro, nós, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar, vamos pôr o nível daqui pra cá, ó. Tem que dar nível aqui, ó. E tem que dar nível aqui, ó. Prontinho,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 A massa tá um pouco úmida ainda, ó. Você vê que tem uma folga, ó. Uma folguinha aqui, ó. De meio centímetro cada lado aí, ó. Olha só. Olha que maravilha aí, ó. Então não vai sair, ó. Mesmo que encoste aqui, ó. Lá não sai, tem um centímetro ainda, ó. Então ficou bem folgado, Então vai ficar assim, ó. Pronto. Lacrou bonitinho, ó. Aqui agora é só finalizar aqui com o tijolinho. Vou pôr mais uma fileira aqui, ó. Aqui em cima do refratário. E depois mais uma, ó.